foi para aí no início dos anos 90, portanto, há muito tempo. Uh, a nível pessoal, porque sempre fui uma interessada por essa área, uh, tinha o meu espectronzinho, <risos> todas essas coisas que <risos> muitos de nós tivemos acesso naquela altura, que era pronto pouca coisa, mas havia, tive o meu compacto presário, enfim. Portanto, começou no início dos anos 90, uh, em 95 uh, havia uma coisa que era o Mirc, o IRC, que, que deves ter ouvido falar com certeza, e portanto eu passava muitas das minhas horas noturnas, por causa dos fusos horários e, e, e não só, mas passava muito tempo, de volta daquilo e acabei por uh, ter contacto com... Canais de IRC um, no Canadá e nos Estados Unidos. Uh, na altura, o Modem ainda. <risos> aquele barulho marav maravilhoso, portanto, as coisas nem sempre correu como se pretendia. E na altura um, fui, para mal dos dos meus pais, uh, para uma festa internet <risos> no Canadá, em que não conhecia ninguém. Era uma festa de 80 pessoas. E pronto, eu disse, eu vou para o Canadá, vou para Toronto, vou lá passar um mês e vou para uma festa, <risos> portanto, quer dizer, a coisa não foi assim, aceite passivamente. Na altura era engraçado porque havia, contava-se pelos dedos de uma mão, os administradores daquele, daquele canal, que era, na altura o newbies, e que... Eram europeus, porque tudo o resto, todos os administradores eram uh, ou canadianos ou americanos. A seguir, era administradora desse canal. Portanto, aquilo dava-me uma trabalheira desgraçada, mas deu-me um traquejo enorme para me começar a interessar por uh, por uh, esta, vai lá na altura, uma nova modalidade de rede social, não é? Uh, em que se utilizavam fecheiros UOV para para enviar um um excerto mínimo, pequenino, de uma música para alguém ouvir ao mesmo tempo, que era espetacular. Um, depois, entretanto, tive, tive a sorte de, ter um, de vir para cá um diretor-geral da empresa em que estava a trabalhar, que era sueco, e que de alguma forma começou a perceber que, que eu até tinha jeito para a coisa, e comecei efetivamente a tirar, já tinha tirado imensos cursos com a Novel, com, com a Microsoft, e, Uh, e então colocou-me numa posição em que eu tinha fazia a parte de, de, de administração de redes da empresa e ele atribuiu-me um, um extra que foi uh, responsabilidade internet, que, que ninguém sabia o que era aquilo. Uh, na altura, depois acabei por ter que ir à Suécia, Portugal acabou por ser o primeiro país, Portugal e Espanha, porque estávamos a trabalhar em conjunto a ter uma ligação direta, um proxy e, portanto, tínhamos internet cá e mais ninguém tinha e, portanto, Portugal foi, foi o país piloto fora da Suécia a ter e comecei a me envolver, a me envolver em todos os projetos que a sede na, na Suécia tinha, não é? Nesse âmbito. E assim começou, portanto, o meu contacto com a internet começou, começou desta forma e estendeu-se. I'm <laughs> not